Concerto de Juntamon Dor encosta-se a mim, abraça-me forte, espalha-se pelo corpo em glândulas de fome Enfermo, declino o convite para a anunciada festa da liberdade Estou no meu tempo, no meu espaço, na minha tabanca, onde esta festa não cabe Graças ao chorro, à doença, crianças morrendo dia a dia, hora a hora. Não, não vou a Berlim ver o muro em pedaços. Viajo, sim, no olhar desesperado do menino moçambicano, Nicando a raiz seca, que desistiu de crescer para morrer na boca pequena. Na África, tabanca, morse. Aos pedaços e pedaços que não são verdades da minha herdade. Deixe-os fluir ao vento até que a história faça a contrição do tempo madrasta. Se amanhã levantarem o cerco que nos tolhe o sol, prometo que levarei os nossos sicôs, os nossos tambores, os nossos didios e com os vossos pianos e sax, dançaremos na voz de Sinatra, Pavarotti, Nina Simone e Miles Davis, no cume da Estátua da Liberdade. O batuque terá o sabor das pedras ontem feitas murro, e de cada pedaço da vergonha caída nascerá o tambor para o concerto de Junta Montonicek. Este é o 16 sexto poema desta maratona poética. O meu nome é Emílio Tavares Lima. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva. Ative o sino para não perder os próximos vídeos. Também partilhe os vídeos para que mais pessoas possam ter acesso. Assim sendo, deixo-vos com aquele abraço, beijinhos e carinho do tamanho do Índico e de outros mares. Até ao próximo vídeo.